Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você conhece a função orgânica álcool? Não? Então acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te mostrar de forma fácil de entender. O grupo funcional que caracteriza o álcool na química orgânica é a hidroxila. Que é o OH. Mas para ela formar o álcool, ela tem que estar ligada a um carbono saturado. Ou seja, um carbono que faça quatro ligações simples. Mas isso não impede que na cadeia não tenha insaturações, é, ligações cíclicas e ramificações. Então, ela só assim ó: carbono e hidroxila é um álcool. Mas na cadeia ela pode ter um carbono ligado a um outro carbono e assim sucessivamente. Então nada impede que na cadeia tenha insaturações, ligações cíclicas ou ramificações. Para formar o álcool, a hidroxila tem que estar ligada diretamente a um carbono saturado, que faça ligações simples. E a gente pode representar o grupo funcional da seguinte forma. R C o H. Então, quando você vê assim, COH, já sabe que o grupo funcional é o álcool. Em geral, eles são solúveis em água e apresentam de forma líquida, quando na cadeia ela tem só até 11 carbonos. Então, se for até 11 carbonos, se apresenta na forma líquida. Se for mais de 11 carbonos, aí tem que ver quais são as formas que esse álcool vai se apresentar. Os álcoois que apresentam uma única hidroxila são classificados como monoálcoois. Os que apresentam duas hidroxilas são classificados como diálcoois. E os que apresentam três ou mais hidroxilas são classificados como poliálcoois. Mas os monoálcoois são classificados também como monoálcoois primário, é quando a hidroxila está ligada a um carbono primário, Monoálcool secundário, quando hidroxila está ligada a um carbono secundário. E monoálcool terciário, quando hidroxila está ligada a um carbono terciário. Agora vamos ver como que fica a nomenclatura. A nomenclatura é oficial dada pela IUPAC. Então troca-se a terminação do hidrocarboneto correspondente por O. A cadeia principal é a maior fila de átomos de carbono que contenha... A hidroxila. E quando houver mais de uma possibilidade para a posição da hidroxila, essa deve ser numerada. E a numeração da hidroxila se inicia pela extremidade mais próxima dela. Então, a nomenclatura vai ficar assim. Prefixo mais infixo mais O. Então, prefixo. Quantos carbonos tem? Um. Então, vai ser met. Em fixo, ligação simples, an, mais terminação, o, metanol. E uma observação, em moléculas complexas, a hidroxila pode ser considerada como uma ramificação, chamada de hidróxido. Então, quando vocês virem uma molécula complexa, lembre dessa observação. Os álcoois insaturados são classificados assim. Né, a nomenclatura dele, prefixo, mais posição da insaturação, mais sufixo, mais a posição do OH, que é a hidroxila, mais OL. Então, aqui a gente tem quantos carbonos? Um, a gente vai começar pela extremidade mais próxima da hidroxila, né? Um, dois, três, quatro. Então, mete et Prop, but. Então, prefixo. But. Posição da insaturação. Carbono 3. Então, 3. O sufixo. Dupla ligação. Em. Posição do OH. Carbono 1. Um. 1. Um, mais terminação O. But 3 em 1. Um. All. Então, a nomenclatura é toda assim, prefixo, infixo, mais ol. E quando for álcoois insaturados, vai ser prefixo, mais posição da insaturação, mais sufixo, mais posição do OH, mais ol. Continuando a nomenclatura dos álcoois, quando a gente tem um diálcool a terminação é diol. Quando a gente tem um triálcool a terminação é triol. E assim sucessivamente. Então vamos numerar aqui. Um, porque o carbono mais próximo da hidroxila, extremidade. Dois, três, quatro, cinco. Então nós temos cinco carbonos. Então vai ser... Pente. Ligação simples. Um. E quantos álcooles a gente tem? Né? Quantas hidroxilas? Um dois, três. Então vai ser um, dois, três, triol. Terminação em triol. Já a nomenclatura usual é aquela que a gente utiliza no dia a dia. Então ela fica da seguinte forma, álcool mais o nome do grupo ligado à hidroxila mais ico. Então a gente vai começar aqui por esse exemplo. Vai ser álcool, o nome do grupo ligado à hidroxila, aqui é o grupo etil, então mais ico, então vai ser etílico, o álcool etílico. O famoso que a gente já conhece, etanol. Curiosidade sobre os álcoois. O etanol pode ser utilizado de diversas maneiras. Na sua forma pura, que é o álcool anidro, ele é muito utilizado na indústria como matéria-prima de tintas, solventes, aerosóis e outros. Além disso, ele é muito utilizado como combustível misturado a gasolina em proporção obrigatória que no Brasil é de 20% ou ainda no diesel de forma opcional e que chega a aproximadamente 8%. Já o etanol hidratado que é o etanol com cerca de 5% de água é utilizado na produção de bebidas, alimentos, cosméticos, aromatizantes, produtos de limpeza, remédios, vacinas e como combustível de veículos. Esse tipo de álcool é o etanol comum vendido nos postos de gasolina, sendo que o Brasil até hoje é o único país que utiliza 100% de álcool hidratado nos tanques. Porém, o etanol não vem apenas da cana-de-açúcar. Ele pode ser extraído, por exemplo, a partir do milho. E esse procedimento é bastante comum nos Estados Unidos, país classificado como o maior produtor de etanol no mundo. Em comparação com o biocombustível obtido da cana, o gerado a partir do milho é fabricado em menos tempo, além do fato de o grão render mais. Bom, chegamos ao final dessa aula. Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo. Clique no joinha, não esqueça de baixar o meu ebook logo abaixo desse vídeo e me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.